E aí galera, voltamos com mais uma gameplay aqui de Minecraft, galera. E quero agradecer ao feedback de todos vocês, todos que têm assistido essa minissérie que já está chegando ao fim, né? Isso mesmo, galera. Infelizmente essa série está chegando ao fim, uma série mais épica que eu já fiz até agora em relação a Minecraft, né? E dessa vez, galera, nós vamos continuar aqui, né? Já o tiro com medo, sou como sempre a variar né? E nós estamos dessa vez os na... esconderijo do Dread do né? Hey, Onde fica o portal e tal. A gente pode. Se tiver sorte, ou pegar o caminho certo, a gente pode até encontrar aquele portal. E que é isso, cara? Que coisa! E se pá, a gente pode.. Tem um negócio aqui que eu vou usar o meu aqui, já vou pegar o outro. E se tiver. O portal estiver ativo. Porque tem uma chance dele estar tá ativo ou não. Então a gente pode entrar nele e enfrentar o Ender Dragon, galera. Sim. Isso vai ser muito massa mesmo. Eu quero muito poder enfrentar o Ender Dragon. Vamos ver. Olha, tem uma. Uma vara de pescar, meu. Que louco. Molotov. Temos isso aqui. É. Eu vou entrar com o Molotov. Eu vou ficar com a. Great shot! com essa arma aqui mesmo, essa coisa aqui mesmo. Tem um retardado ali levando hum. um mole aí, né, legal? Nossa, mano, olha só que. olha só que isso, mano! Cara, eu gostei dessa arma! Um de shot das um elas são bem lentas para carregar! Mas essa aqui é meio rápida pra poder atirar! Levanta! Vou... Casper que esse desgramado porque ele pega a gente de surpresa! E aqui já era. Como sempre, morre apenas com um golpe. Apenas um hit. E é idêntico, né, galera? Eu fico impressionado como que os desenvolvedores eles né, trouxeram perfeitamente o ambiente do Minecraft para o Lefabelt. Eu já disse várias vezes, né? Eu já vi no campo de viver. Ele é muito massa, galera. Olha isso, cara. É muito massa na de outra forma, cara, na base da fusilagem, né? Para tá fora, mano. Vou recuperar minhas armas aqui. A espada está sendo mais eficiente. O que nós temos aqui? Opa! Vou trocar. Atacar 47 não se compara. Essa arma aqui é foda, cara. Eu sou fã dessa arma aqui. Essa hora o nego aí fica né, achando que eu sou terrorista, né? E eles também adoram esse tipo de arma. Para execução, né? Ela é rápida e precisa, digamos assim, né? Isso, queima na lava, maldito. Olha, tem até uma biblioteca aqui. Show! Tem esse baú aqui. Maldito! Maldito! Dois livros. É, para onde andando? Para aquela escada ali, ó. Vamos lá. Vamos subir isso aqui e tem que ser uma embora olha olha caramba eu nunca tinha visto esse critério olha que bora, bora, bora, bora, bora, galera. agora agora <risos> Galera, fala que é uma delícia, cara. Olha que delícia, cara. De os zumbis, cara. Nossa, fica cheio de sangue, mano, no chão, cara. Que louco, cara. Olha, tem aquelas partes aqui também. Será que tem um baú aqui em cima? agora no Minecraft. Vamos ver. Opa, sobe. Tem mesmo baú aqui, né? o que Tem aqui dentro. Porra, velho. Não tem nada, mano. Né? Ali no portal, achamos o portal. é tá fora. Será que tem uma coisa aqui? Pô, oh, cara, ele não tá ativo. Será que tem alguma forma de fazer esse negócio aqui funcionar? Cara, você soltou um, velho. Ai, ele espada! Ah, se bem que você tá com o machado. Ah, não. Acho que não era pra eu ter caído aqui. Vem alguém me levantar ah, eu logo, vou morrer! Oh, cara, morri. Não era pra mim ter caído aqui. Que chato, mano. Bom, galera, quando eu chegar lá de volta quando eu estiver lá naquele mesmo local, eu volto. Beleza? Voltei, galera. Voltei no mesmo lugar onde eu havia morrido. Só que desta vez eu não vou dar esse mole de novo, né? Que pelo jeito o caminho, né? Não é por aqui, né? Claro. Pena que não tem um portal lá. Poxa, cara, eu queria tanto que esse portal tivesse aberto pra que eu pudesse ir lá Opa! Witch aqui, cara! Ela tá no meio do caminho, mas eu vou dar a volta por aqui, ó Porque eu não tô com a Shotgun, então eu não quero enfrentar ela agora Mas pelo jeito eu vou ter que enfrentar essa desgraçada desse bicho Deixa eu ver se tem alguma passagem por aqui, nada Nossa, sério? Really? Eu vou ter que ir por ali mesmo, Tem que dar aquela cara daquela bruxa Cadê ela? Não, não é por aqui. Cadê a repetição é por aqui? Não, não é por aqui também. Cadê ela? Galera, não encosto nela. Oh, Véi, sempre tem alguém desgramado que consegue fazer isso. Sure, let me help you up. I got you, I'm gonna help you. I'm gonna get you Oh, não faz não. O problema já foi resolvido. O que nós temos aqui? Morro. Tem aqui. Eu tô bem de munição, então eu não vou trocar agora não. Reloading! Vou dar uma volta aqui, ó. Pega ele surpresa aqui, ó. O que nós temos aqui? Opa! Isso é muito bom! Isso aqui é muito bom! uns oh, vezes estamos chegando no finalzinho. Véio. Aqui nada, né? ótimo. Vamos ver. Vai, vai, vai. E, cara, me arrepiei todo, velho. Nossa, velho, é a segunda vez que eu jogo nessa parte e eu continuo me assustando quando ele aparece aqui, velho. Aqui, ó. que susto, velho. Olha ele ali, olha ele ali, olha ali, galera. Hero nossa mano, que sinistro, cara. Ele tá naquele totem dele lá, naquela parada que faz lá. E tá... Olha o portal do In Nerd, é, cara, que fino! <risos> que fino! Yeah. Really hurt. Olha, essa vez eu fiquei em primeiro de novo. Porque eu sou muito hardcore, eu mato zumbi demais mesmo. Na Witch eu não, não... preferi nem comentar, né? Porque, você sabe, né? E é isso aí galera, vamos terminar esse vídeo aqui, ao sons de latido de cachorro, né, fazer okay, né, o hey, que né velho, não jeito, a que ficar ouvindo isso, opa, peraí, o cara pegou a minha coisa ali velho, e temos aqui várias armas aqui ó, à minha disposição, eu vou escolher bem uma aqui, e deixa o like aí, aí então galera, se você gostou do vídeo, deixa o like aí, Divulga nas redes sociais aí, beleza? Nós vamos entrar no portal aqui e você vai ver isso no próximo ah, vídeo. Conhecia. Então, até mais. Fui!